Está procurando uma história boa e nacional? Te recomendamos Cidadão em Comum, escrita e desenhada por Pedro Ivo. Kaliel é um jovem paulistano que em uma manhã acorda com poderes misteriosos. Com esses poderes, ele decide combater o crime como um verdadeiro super-herói. Como todo bom herói, além de se preocupar com bandidos, ele também terá que tomar cuidado com a polícia no pé dele. Se procura uma história cheia de reviravoltas em um mundo gigante a explorar, essa história é para você. Tem livro, um quadrinho lançado na Almanac Guará e ainda contará com uma Atenção logo, logo.